É mesmo típico daqui e é mesmo tradicional também. Não há festa nenhuma ao fim de semana ou ao almoço uh, de confraternização que não tenha aqui gelado. Os meus pais eram agricultores, a minha mãe também portanto, ajudava o meu pai no campo. A minha avó também era agricultora. Como isto era uma zona de agricultura e à base de milho, que havia moinhos para moer uh, o milho no fim de seco e assim. E havia então o, o pão uh, em forno comunitário, que que no fim do, do pão tirado ac acabavam por fazer as tigeladas. Estas pessoas mais idosas que faziam e faziam as tigeladas, os bolos e até peixe e carne se para o jantar, aproveitavam, uma vez que estavam o forno quente, aproveitavam para fazer isso. O pão era feito para toda a semana. A Tijelada, nessa altura, era mais ao fim de semana ou nas alturas de festa. Casamentos, aniversários, faziam aqueles tachos maiores que ali estavam. Aquele mais pequenino que vemos já fomos nós que introduzimos. Leite um leite, sim, porque era o que vi. Nós às vezes costumamos dizer, pode não haver carne. Mas tigelada tem que haver <risos> Há quem ponha um bocadinho de arroz doce tigelado com um bocadinho de arroz doce um, um, um prato Mas acompanhar um bom um, Todo final Fica uma maravilha. <risos>